O camelo aceita, o leão rejeita O camelo implora, o leão devora O camelo se ajoelha, o leão não é ovelha A criança nasce matando o disfarce O camelo aceita, o leão rejeita O camelo implora, o leão devora O camelo se ajoelha o leão não é ovelha, a criança nasce, matando disfarce. Quando o Zaratustra encontrar o Krishna, vai contar piada no Bhagavad Gita. Quando o Zaratustra encontrar o Buda, será no Nirvana. Será uma mulher Quando Zaratustra Encontra Jesus As trevas cantam gospel Para alegrar a luz Deus está morto São o seu mausoléu Deus está morto Morreu de desgosto Mas foi enterrado Só até o pescoço O camelo aceita O leão rejeita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 Quando Zaratustra encontra Maomé O mandio Gabriel será uma mulher Quando Zaratustra encontra Jesus As trevas cantam gospel para alegrar a luz Cristo sua crença é uma só não passa de platonismo pra massa, Descendência é e puga, sou iconoclasta, sem falar vazar a Cristão sua crença é uma força Não passa de platonismo pra massa. Transcendência... É muleta e fuga, sou iconoclasta sem falar a Já eu quero.